Hey eu sou o Gabriel Jordan do arroba gás e recentemente eu tenho publicado vários vídeos aqui no canal incluindo vídeos que não são necessariamente sobre maquiagem mas mesmo assim eu tenho recebido muitos comentários de vocês dizendo que a minha maquiagem é muito bonita no vídeo, pedindo pra eu ensinar e tal, inclusive muito obrigado essa maquiagem que eu tô usando agora é a maquiagem em questão que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje, é uma maquiagem bem simples e eu confesso que muito fácil é uma pele super produzida que é totalmente opcional, mas são olhos bem simples que é muito fácil de fazer e eu te ensino de um jeito bem fácil pra fazer esses olhos eu usei iluminador e produto para contorno, inclusive os mesmos que eu tô usando no meu rosto, são os que eu tô usando nos meus olhos. Então assiste até o final para você catar essa dica. Então se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, já deixa o seu like aí embaixo, comenta aí se você gostaria de aprender. A fazer essa maquiagem, em que ocasião você usaria ela Você usaria ela no seu dia a dia Você usaria ela pra ir pro trabalho Você usaria ela pra ir pra um casamento Ai gente, sei lá, eu usaria essa maquiagem em tantos lugares <risos> Deixa seu like, comenta aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então, gente, o meu rosto já tá limpo, mas a gente não vai começar diretamente na maquiagem. Eu vou começar hidratando o meu rosto. Eu vou usar esse creminho facial aqui da Nivea, que você pode encontrar em farmácia muito fácil. Pra falar a verdade, eu não tenho uma quantidade muito certa pra ensinar vocês de usar, mas eu garanto que eu não uso pouco. Vou pegar uma das minhas tiarinhas pra puxar o meu cabelo pra trás, que eu não quero nenhum produto, né, no meu cabelinho. E vem espalhando esse hidratante. Então, gente, vocês viram que eu apliquei pelo meu rosto inteiro Inclusive, já puxei pro pescoço Porque eu amo Pra eu não perder tempo enquanto eu tô fazendo a minha maquiagem E o hidratante tá absorvendo Eu já vou mostrar pra vocês como eu delimito as minhas sobrancelhas Vou vir num corretivo bem claro Vou usar esse aqui da Mari Maria Makeup Que ele é uns dois tons abaixo do meu tom de pele Então é sempre interessante Quer dizer, é sempre interessante não, né? Você faz do jeito que você quiser a sua maquiagem Mas eu sempre uso um corretivo mais claro Do que o meu tom de pele pra dar essa iluminada E com um pincel bem pequenininho Eu venho literalmente fazendo o do arco da minha sobrancelha. Cata aí no vídeo para vocês entenderem direitinho como é que eu faço. Se você quiser, você pode cortar em cima também. Mas eu prefiro cortar a parte de cima das sobrancelhas com a base que eu vou usar. Porque aqui em cima eu já prefiro mesmo que seja da cor da minha pele. Só aqui embaixo mesmo que eu prefiro que seja mais claro. Se você quiser, você pode esfumar lá na frente. Mas eu gosto de esfumar agora. Então eu já venho com a minha Beauty Blender. Só dando o acabamento mesmo e deixando o corretivo mais lisinho. E só enquanto a gente fez esse corte inferior das sobrancelhas Já foi tempo suficiente pra o hidratante dar uma absorvida na pele Então vamos passar logo pra base Vou voltar com o meu arquinho Porque eu não quero sujar a minha franja E eu não tô com a mínima paciência de refazer meu cabelo hoje Vou vir agora na Perfect Base Que é a base da Boca Rosa com a Payot Pra fazer a pele, que eu tenho gostado muito de usar essa base ultimamente Base feita, tá vendo que eu fiz uma única camada e tá com aquele glow e aquela hidratação Por conta do creme que eu usei antes É assim que eu gosto da minha pele Vamos passar pra corretivo Um dos meus corretivos baratinhos favoritos é esse aqui da Natura, da linha Aquarela Se eu não me engano, é esse corretivo que eu compro por R$30 E eu uso ele numa cor mais clara do que o meu tom de pele, naquele mesmo esquema que eu falei pra vocês Mas se você quiser usar o mesmo corretivo que você usou pra cortar a sobrancelha Não tem problema também, direto eu faço isso Mas é porque eu gosto bastante desse aqui Venho naquele esqueminha, ó Chegar aqui bem perto do cantinho interno do olho e vir puxando eu uso muito esse truque e muitas pessoas também porque aplicando aqui nessa região, você tá dando dimensão pro seu rosto você tá levando essa parte do rosto pra frente assim como quando você aplica um contorno em algumas partes do seu rosto você tá levando elas pro fundo e a partir daqui, você vai fazendo a iluminação do seu rosto com o um corretivo de uma forma opcional eu gosto de iluminar a minha testa, tem gente que não gosta igual eu iluminei o meu queixo também, tem gente que não gosta mas não se esqueça de esfumar, né gente? porque também é um corretivo sem esfumar e já complica Olha só, até o momento a gente aplicou o hidratante, o ambas corretivo. Tem muita cobertura e tudo isso numa camada fina de produto, sacou? Não precisa fazer várias camadas de maquiagem uma em cima da outra. Por isso que eu sempre vou preferir bases que tenham alta cobertura na textura fina. Vamos selar esse rostinho. Hoje eu vou tirar umas soltas e tal, então eu quero um pó mais especial. Eu vou usar esse pó translúcido da Playboy, que tem glitter. Inclusive, ele é super baratinho, eu paguei 20 reais nele. Mas pó com glitter não é pra todo mundo, tá, gente? Assim, no dia a dia, eu prefiro usar um pozinho mate mesmo, normal. Playboy, inclusive, tem um que é maravilhoso e é metade do preço eu compro por reais. Adversa tem um Mara também, que é reais E não somente pós baratinhos, tá, gente? De marcas mais high-end. Eu gosto muito de Laura Mercier e também da Nars. Mas como eu quero ser feito com glitter hoje, eu vou usar esse pó. Lembre-se de tirar todos os vincos da sua base e do seu corretivo antes de você selar, porque uma vez a maquiagem selada, é assim que ela vai permanecer. Eu venho com um pó aqui na esponja. Não sei nem se vai dar de ver, né? Porque o pó é branco e a esponja também, mas enfim. E então, eu venho depositando onde eu quero cozinhar a maquiagem essa técnica aqui se chama baking olha, eu aplico bastante pó abaixo dos olhos, porque a gente aplicou aquele corretivo, né, por cima da base então eu quero que ele sele muito pra durar o dia inteiro, tudo bem que não vou usar essa maquiagem o dia inteiro, né, mas caso você vá usar siga essa mesma técnica que vai dar certo e como eu apliquei esse pó com glitter nessas áreas assim mais especiais da maquiagem, que são as áreas que eu quero iluminar. Eu vou vir nessa porçãozinha aqui de cima do pó, que essa parte aqui do pó é matte. Então, agora sim, eu vou vir no pincel, vou pegar o pó e vou selar as outras áreas do meu rosto, que eu não quero que fiquem com glitter. E agora que eu tô parecendo um fantasminha, se você também tiver, não se preocupe. Eu juro que você não vai ficar assim. Pega o seu pincel de pó e vem varrendo tudo isso depois que o baking tiver acontecido. Só alguns minutinhos já são suficientes, tá? Vamos agora contornar o rosto, porque a minha pele tá bem perfeita, tá sem nenhuma mancha, mas também tá sem nenhuma sombra, tá sem dimensão. Então vamos dar formato pra esse rosto. Meu pincel favorito pra contorno é um pincel fofinho chanfrado, que é esse aqui. E nessa paletinha Copacabana, da Boca Rosa Beauty, eu gosto desses dois primeiros tons aqui. Que esse aqui é um bem claro, que eu gosto pra fazer um esfumado. Tanto que eu trago ele até bem em cima e bem embaixo do meu contorno. E eu aprofundo o centro do meu contorno com esse tom intermediário. Então eu vou começar com esse tonzinho mais claro de todos, que aparece bem de leve na minha pele. E uma coisa que eu gosto no meu contorno é de segurar o pincel bem firme e fazendo movimentos circulares, mas nunca descer essa linha aqui abaixo da orelha, sabe? Tá vendo como esse lado aqui do meu rosto aparenta ter bem mais dimensão do que esse aqui? Truques, né, meninas? Aqui no nariz eu não gosto de pegar muito pesado, então eu sempre venho no tonzinho mais claro, tá? Seja dessa paleta ou de qualquer outra que eu estiver usando. E eu uso um pincel ultra fofo, que inclusive esse pincel é de sombra, e mais tarde vocês vão entender o porquê que eu uso ele. Mas por agora tudo que vocês precisam saber é que eu vou contornar o meu nariz com ele. Se você quiser, pode vir num pó compacto da sua cor, fazendo os recortes dos contornos. Eu venho na esponjinha que eu usei pra fazer a minha pele. E eu venho aplicando abaixo dos meus contornos pra dar mais definição e polimento pra eles. Eu sempre faço recorte no contorno das bochechas e também no do nariz, que são aquelas duas linhas retas que eu falei pra vocês que fazem toda a diferença. Depois não esquece de tirar o excesso, né, gente? Pelo amor de Deus. Pronto, agora que eu estou com o um rosto definidíssimo, vamos passar pra blush. Um blush que eu amo muito e que eu falo. Há muito tempo aqui no canal é o Natura Bronze 47 Se vocês verem o meu já está acabadíssimo Só do tanto que eu amo esse blush E é exatamente ele que eu vou usar Pra blush você pode usar um pincel de blush né Que é um pincel redondo fofinho Ou se você tiver usado um pincel de contorno parecido com o que eu usei Você pode usar ele também Mas eu vou usar o de blush mesmo pra ensinar direitinho pra vocês Um truque que eu sempre faço É aplicar o meu blush não somente aqui nas bochechas Mas também nas têmporas Eu acho que fica muito mais bonito do que aplicando só nas bochechas Sempre venho puxando e também conectando com o das bochechas, óbvio. Com o restinho que tem no pincel, eu passo um pouquinho aqui na ponta do nariz, um pouquinho no queixo e um pouquinho aqui no topo da testa. Pronto, vamos iluminar esse rosto, né? Já tá super brilhoso por causa do pó com glitter, mas o iluminador nunca matou ninguém. O iluminador que eu tenho gostado bastante é o To Glow Loose Highlighter da Ruby Rose na cor Adorable, que é um iluminador solto. Vou vir nesse pincelzinho de iluminador. Aqui no nariz, eu sempre ilumino com o dedo. Depois eu venho com esse pincel de iluminador em leque, num iluminador compacto. Esse aqui é da Miss Rose, na cor 08. Porque eu acho que misturando esses dois iluminadores dá um resultado super bonito. Vou aplicar um lip balm pra dar uma derretida na base no corretivo, né, que tá aqui na boca. E também um hidratado nos lábios, né, já que mais tarde a gente vai tirar esse excesso de base. Mas por enquanto eu vou deixar ele aí. E agora vamos partir pra os olhos. O que que eu vou fazer? Num pincel língua de gato eu vou vir direto no meu iluminador, tá, que é esse tom de champanhe. E eu vou usar ele como uma sombra. Eu venho, ó, do canto interno até mais ou menos a metade do olho, bem pretenciosamente mesmo, sem seguir nenhum padrão em específico. tá vendo como só de aplicar o iluminador nesse olho aqui já deu uma levantada no olhar ah, em comparação com esse outro? pode vir sem medo gente, é isso que eu faço quando eu tô com preguiça de fazer sombra ou então quando eu vou tirar várias fotos com vários looks e eu quero que a mesma maquiagem combine eu foco muito na pele pra fazer uma coisa simplesinha nos olhos e na boca Mas não somente isso, lembra do pincel que eu contornei meu nariz? Vou voltar nele e também vou voltar no meu produto de contornos. Vou pegar esse tom intermediário da paleta de contornos Copacabana da Boca Rosa Beauty e venho só esfumando essa sombra no cantinho externo, misturando com o iluminador e também puxando um pouquinho pra fora pra dar um pouquinho de dimensão e formato pra essa sombra. Mas lembra de fazer tudo bem bonitinho, tá, gente? E essa sombra é muito simples, você faz esse esfumado aqui tipo em menos de um minuto. Porque é só um iluminador e um produtinho de contorno que você usou como sombra E ponto final, já acabou a sua sombra Inclusive, isso aqui é pra quem quer uma make nude Mas se você quiser uma make coloridinha Você pode substituir o produto de contorno por um blush Que você vai ficar com um look rosinha Muito bonitinho, inclusive já usei Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram Venho só puxando um pouquinho desse produto de contorno abaixo dos meus olhos Pra fazer um esfumadinho bem discreto Só pra complementar mesmo, gente Isso aqui inclusive também é opcional Tudo nessa maquiagem é opcional, você faz o jeito que você quiser Venho curvando os cílios Ah, um detalhe que eu não falei pra vocês. Quando eu tô fazendo essa maquiagem, uma coisa que eu gosto muito de fazer é vir numa sombra marrom média, como por exemplo, essa aqui da Bruna Tavares da paletinha BT Sunflower. E com sombra mesmo eu faço um delineado, gente. O objetivo dele não é ser um delineado que vai aparecer, é pra ser um delineado bem esfumadinho e bem suave. Então tudo que você precisa é meio que carimbar e depois ir esfumando com um pincel pequenininho. Super combina com essa maquiagem que a gente tá fazendo hoje Que é toda nessa vibe nude e marrom e tal E eu acho esse truque super fácil Tá vendo como fica bonitinho? Inclusive, se vocês quiserem vídeos sobre delineadores Comenta aí embaixo que eu trago vídeo ensinando a fazer delineador Falando sobre as diferenças e tal Agora sim, voltando ao que a gente ia fazer Vou aplicar a máscara Quando eu faço essa maquiagem nude, eu não costumo aplicar lápis de olho Porque eu praticamente só gosto de lápis de olho preto, mas se eu aplico é marrom Hoje eu não vou aplicar porque eu não tô na vibe mesmo Mas uma coisa que eu sempre faço em todas as minhas maquiagens E vocês sabem, é aplicar assim postiços enormes Então é exatamente isso que eu vou fazer Pronto, gente! A gente tá quase no final. Vou pegar um lencinho umedecido pra eu remover o excesso de produto da minha boca que por uma hora dessas, o hidratante labial já derreteu toda essa base escorretiva e pó que tinha tipo, cima. E pra finalizar, vou aplicar um batom da Boca Rosa Beauty, que se chama Nude. E por último, só pra garantir que essa maquiagem vai durar o dia inteiro, eu vou usar esse fixador de maquiagem da Ruby Rose. gostado. Essa é a maquiagem que eu faço quando eu preciso sair pra tirar foto ou então quando eu preciso ir pra um evento. E eu realmente não tô com muita vontade de elaborar na sombra nem no batom. Esse é um look muito coringa que você consegue fazer muito rápido. Eu fiz os meus olhos inteiros apenas usando iluminador e produto pra contorno. O delineador que eu ensinei a fazer é opcional e eu também fiz com sombra. Ou seja, é muito fácil. Realmente não tem erro essa maquiagem. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem muito conteúdo A gente fala muito sobre beleza Incluindo maquiagem, cabelos, unhas, moda Enfim, gente, tudo que há de bom Conteúdo não somente aqui no YouTube Mas também no Instagram, Twitter e TikTok Principalmente no Instagram Eu tô lá em arroba Tem muito conteúdo de maquiagem Vai lá conferir porque tem vários vídeos Tem fotos no feed Tem sempre os meus stories também Falando bobeira e mostrando meu dia a dia pra vocês Então não deixe de conferir É em arroba Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos no finzinho do vídeo